No dia 16 de setembro iniciou o segundo Congresso Aeroespacial Brasileiro, um evento para debater a transferência de conhecimento das universidades para os setores produtivos. A gente está buscando primeiramente inserir Santa Maria nesse cenário nacional, né? Aqui é um polo de defesa, então a gente tem que aproveitar essa vocação da cidade e, e, e aproveitar e, e de, de novo. E juntar com a Universidade e mover essa tríplice hélice, que era a mesa redonda que a gente acabou de ver. Né? Então, a gente tem a Universidade gerando conhecimento, a gente tem o um governo com as demandas, né? o que a gente faz com esse conhecimento e a indústria para poder mover a hélice. Na abertura, estiveram presentes autoridades como o reitor da UFSM, Paulo Burman, e o prefeito de Santa Maria, Jorge Poçobon. O presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos de Moura, e o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes, realizaram a palestra de abertura do evento, sobre as perspectivas e relevância do setor aeroespacial no Brasil. Nós vamos conseguir ter um programa espacial no país, seja a altura do país, que o país tem sido... Tem, é, engatinhado durante muito tempo, eles gente precisa andar e correr né, no programa espacial. É, acabamos de ter uma vitória muito boa no Congresso com relação lá ao, ao PLC 79, tem a ver com o setor de comunicações, mas eu só queria usar de exemplo que esse, esse aqui estava parado quatro anos no Congresso. Né, e nós temos agora o acordo de salvaguardas tecnológicas para ser aprovado no Congresso. Uma vez que ele seja aprovado, a história de, do Maranhão, a história do Centro Espacial de Alcântara, de todas as pessoas que vivem, vai mudar para melhor. O programa espacial vai começar a ter recursos para trabalhar com novos satélites, etc. O setor espacial do Brasil vai mudar. Né? Faz 20 anos que aquele centro, aquele, esse acordo está enroscado, 30 anos que aquele centro está ali parado e agora é a hora que ele vai mudar. O ministro falou ainda sobre a urgência da questão orçamentária e o futuro da ciência e tecnologia. O CNPq ele é emergencial, é importante, você tem que lembrar que são mais de 80 mil bolsistas do CNPq. O CNPq ele cumpre uma função extremamente importante para a pesquisa básica no Brasil, desde o incentivo de jovens para as carreiras de ciência e tecnologia, até pesquisas que são extremamente importantes para o dia a dia das pessoas, a gente está falando de medicamento, falando de vacinas, estão falando de uma série de coisas importantes para o país. E eu, a gente não pode, né? não sou eu, a gente, o país não pode deixar 80 mil Pesquisadores desempregados. O que causa mais estresse numa uma pessoa são as coisas que você sabe que são importantes e que estão fora do seu alcance é, de ação. E esse é exatamente o caso. Né? Então é uma coisa extremamente importante, mas fugiu do meu controle que agora está na economia. Até o dia 19, no encontro serão promovidas palestras, rodas de debate, apresentação de trabalhos e minicursos. O congresso é itinerante. A primeira edição foi sediada por Foz do Iguaçu e neste ano o segundo encontro é hospedado pela nossa universidade. Um marco importante para o curso de engenharia aeroespacial. Um curso bastante recente que iniciou as atividades apenas em 2014, mas já traz parcerias e resultados muito importantes para a UFSM. E temos outras empresas novas né, que estão entrando, Aqui no cenário, né, o grupo ITMS, o grupo Criar, né, que estão participando aqui da, da Mostra Tecnológica, né, que são empresas que podem iniciar um relacionamento mais, mais forte, né, e também com as universidades. Né, os pesquisadores que vêm aqui da UNB, da UFSC, Federal do Maranhão e etc., né, ITA, eles podem enxergar a potencialidade da universidade, dos nossos alunos e oferecer vagas de, de pós-graduação, fazer projetos em conjunto. Um dos alunos que participou da organização foi o José. Ele também inscreveu o seu trabalho para a apresentação no evento. É, o meu projeto ele é, ele é um projeto de uma aeronave não tripulada, é uma alternativa para a pulverização agrícola. É, ele é mais conhecido como VANT, né? veículo aéreo não tripulado, para aplicações agrícolas. E, ele é utilizado como uma alternativa dos métodos atuais de pulverização. Esse método ele utiliza muito menos agrotóxico. Então, é, tem-se aí uma economia, dependendo da, da plantação, de cerca de 70%, 80% de economia de, de agrotóxico. Ainda durante o encontro, o Hall do Centro de Tecnologia recebeu uma amostra tecnológica de empresas que atuam no ramo aeroespacial, a G2W Sistemas é formada por egressos do curso de Engenharia de Controle e Automação da UFSM. O William, um dos sócios, procurou a especialização em Engenharia Aeroespacial após a faculdade para poder ingressar no negócio. A ação e especialidade da empresa é a área de piloto automático e projeto de laser controle. Então aqui. Está demonstrado uh, um projeto que a gente fez junto com a Força Aérea Brasileira, com o Esquadrão Horus, uh, no desenvolvimento de um piloto automático para o VANTE que eles utilizam no treinamento. O primeiro projeto foi um instrumento uh, para aviação experimental, tendo como foco uh, monitorar as temperaturas de um motor aeronáutico. É importante monitorar a temperatura de cada cilindro do motor, porque muitas vezes entope um bico injetor, então um dos cilindros vai subir a temperatura muito mais que os outros. Se o piloto não tiver esse alerta, aquele cilindro vai trancar, o avião vai bloquear o motor e vai cair. Então é bem importante monitorar as temperaturas dos cilindros e instrumentos parecidos com o nosso, era só americano ou de fabricação europeia. Então o nosso, nesse sentido, é inovador no Brasil, é bem robusto e já está voando há três anos. As exposições e palestras servem de incentivo para os quase 300 acadêmicos de todo o país inscritos no evento. Esse evento ele é muito importante para a gente atingir esse objetivo, que é desenvolver o setor aeroespacial brasileiro. E aqui em Santa Maria, especificamente, nós temos a, a intenção e o diria até um sonho de, de nós termos... É, um polo aeroespacial localizado aqui nessa cidade. É, nós temos uma universidade, curso de engenharia aeroespacial, uma base aérea do lado, e, então nós estamos num ambiente propício, assim como lá em São José dos Campos, com a fundação da Embraer, lá em 1969, nós temos esse ambiente propício para esse tipo de situação.